Graça e paz, amadas Então, eu estava sentada ali no banco e enquanto a pastora ia ministrando Deus colocou no meu coração, eu vou ser bem específica até eu escrevi aqui é, Que o meu testemunho é bem cumprido, mas a Priscila falou que vai ter uma oportunidade Então aqui é só uma palhinha, como Deus colocou no meu coração então, eu, em 2008, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, acho que todo, acho que todo mundo sabe, assim, conhece a doença, eu quero dizer, e em 2008 fui diagnosticada, e desde então vai fazer 10 anos que eu faço tratamento, que eu tomo medicamento, que eu tomo é, psicotrópico. E, assim, a primeira vez que eu fui diagnosticada, é, a primeira vez que eu fui diagnosticada, eu... É, foi na crise de depressão. Eu fiquei profundamente depressiva. É, inclusive eu fiquei três dias sem levantar a cama, sem tomar banho, sem comer. E essa foi a, a, a primeira, o primeiro sintoma. E daí depois eu passei um tempo. Como eu não sabia, né, ainda não tinha, eu comecei, eu comecei a tomar antidepressivo. E daí o antidepressivo me levou para o outro pico, que é a euforia, que é você fica completamente fora de si. A mente, a mente é muito forte, é, é, fica aquele pensamento rápido, e eu ficava fora de si. A, a pastora Débora presenciou e me ajudou em uma das crises que eu tive. Aí eu fui para esse pico, aí fiquei fora do ar. Fiquei na época eu morava em Assis, fiquei uma semana internada que no hospital que não tinha lá não tinha uma, um hospital psiquiátrico. Fiquei uma semana tomando medicação, mas não saía da crise. Aí eu tive uma melhora, o psiquiatra me liberou, fui para casa e aí eu achava que estava tudo bem. Passou três dias, voltou a crise de euforia. E enfim. Aí, fiquei bem, mas tomando medicação, o psiquiatra falou que eu tinha que tomar. Mas, quando foi em novembro, eu tive outra crise de euforia. E foi assim, essa foi terrível mesmo, uma das terríveis. Aí, o meu marido não estava conseguindo mais me cuidar, Tava muito difícil, apesar da igreja lá em Assis cuidar da gente, as irmãs cuidar... Né? Ia na minha casa, fazia faxina, cozinhava, mas o meu marido não estava aguentando. Para quem não conhece, meu marido é o pastor Luiz. E daí ele me levou para minha família, lá em Guarapuava, que ele falou com a família, mais vão me ajudar. E eu fiquei internada 12 dias lá. E aí, quatro dias, eu estava completamente na crise. Eu fiquei amarrada, esses quatro dias, na cama porque senão eu caía, me machucava. E no quarto dia que meu marido chegou lá, ele ficou três dias sem me ver. Aí no quarto dia ele chegou lá e viu eu toda amarrada, e ele foi para casa e falou assim, Deus, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E ele foi para ele, ele, isso ele me contou depois, e ele foi para casa da mãe dele e falou, mãe, lá não tem ninguém lá, eu quero ficar lá. E ele se debruçou, se derramou, e daí ele falou, Senhor, tira ela dessa crise, porque o psiquiatra falou que era no mínimo 15 dias eu ia ficar para sair da crise. E aí então ele foi para o quarto, se derramou, e Deus falou assim para ele, é, você vai e pague o preço, e ele deu aquele versículo de Oséias, que, a, a, que fala da prostituta, que a prostituta casou com o né? Que Deus mandou ele, ele, ela, ele casar. E ele, só que Deus deu só essa palavra, que daí depois a, a prostituta foi embora, e daí Deus mandou ele lá e pegar de novo, e falou para o profeta: vá e pague o preço. E quando é, é, Deus falou isso para o meu marido, ele falou: mas Deus. A minha, minha mulher não é uma prostituta Daí Deus falou assim, não É vá e pague o preço E aquela, ele ficou aquela noite se derramando diante do Senhor No outro dia ele chegou lá no hospital Eu tinha saído da crise Aí conheci ele Porque nem isso conheci, mim, eu para mim, Ele fala assim que eu chamava ele de pastor Mas eu, não como marido eu tinha saído da crise, já estava bem, já estava me alimentando, porque as pessoas tinham que dar comida na minha boca. E já estava me alimentando e tal. Aí eu fiquei mais oito dias, é, é, oito dias lá, mas aí eu já estava... Né, tinha voltado a si. Daí já pude... É, Deus me usou lá para ministrar na vida de outras mulheres que estavam lá depressivas, caídas, é, tinha um moço que estava por, por drogas lá, porque era assim, era tinha de todo tipo. E, assim, tô, e ele era filho de evangélico, esse moço. E toda manhã ele pegava o violão e, eu, e ele tocava e eu cantava. Eu nem nem tenho voz para isso, mas cantava. Enfim, Deus me usou lá naquele lugar. Aí tá. E aí eu continuei tomando medicação e aí eu vim embora para Bragança. E em Bragança, eu achei que tinha que parar de tomar remédio. Falei, ah, amor, o meu psiquiatra ficou lá em Assis. Falei, ah, não preciso mais, eu estou me sentindo tão bem, tão bem. Aí ele, ele concordou. Só que daí eu fiquei, de novembro de 2010, fiquei sem a medicação. Aí quando foi, em 2011, em agosto, né, pastora? aí já a pastora estava comigo. Eu tive outra crise, mas essa foi muito terrível, muito. Aí meu marido estava viajando, voltou. Enquanto isso, a pastora ficou comigo. A minha filha de 12 anos pediu ajuda para a pastora na época. A pastora foi, ficou da meia-noite até amanhecer o dia, até meu marido chegar. Aí ela, ela acompanhou tudo. Aí eu tive que ser internada. Fui internada em Amparo. Fiquei 30 dias numa clínica psiquiátrica mesmo, um hospício mesmo, viu, amados? E aí eu fiquei internada esses 30 dias. 15 dias, meu marido ficou cinco dias sem me ver, porque o médico lá falou que era melhor ele não me ver mesmo. Aí Eu fiquei cinco dias lá sem ele me ver. Quando foi daí, no sexto dia, ele foi lá, o diretor da clínica falou, ele falou assim, eu queria ver minha mulher. Aí o diretor falou assim, não, mas você não viu ela ainda? Não. Aí ele ele foi me ver, mas eu ainda estava na crise, não tão assim, mas estava. Aí ele foi me ver, começou a me ver, e aí eu fiquei, eu fiquei 15 dias lá, sem, fora do ar. Aí esses outros 10 dias, meu marido deu me visitar, mas nessa situação, né? eu fiquei esses 15 dias... Lá, sem, sem nada de, de... Mas lá era uma coisa terrível. Lá tinha a ala do SUS, que tinha mulheres, jovens, de tudo quanto é idade, homens abandonados completamente pela família. Porque ficaram loucos. Lá tinha esquizofrenia, tinha pessoa, é, meninas que tão, tentaram suicídio com, com 18, 20 anos. Então, lá tinha assim, de todo jeito... E aí, eu fiquei esses 15 dias inconsciente, eu falo inconsciente porque eu saía do ar. E depois de 15 dias, eu fui né, com a medicação e tal, eu fui voltando. a ver. Eu saí da aula que você fica presa, né? você fica isolada. E fui já para o meu quarto, daí ficava na aula do convênio, daí tinha um portãozinho que separava né, os convênios e o SUS. Então eu ficava nessa parte, muito bem cuidada, as enfermeiras, né? Muito bem cuidada. Aí eu comecei, né, daí foi dada a chave do meu guarda-roupa, que eu podia cuidar das minhas coisas. E assim, daí foi ficando, foi ficando consciente. Aí fiquei mais 15 dias lá. Meu marido ia visitar eu todos os dias. Ele viajava todos os dias, uma hora e meia para ficar uma hora comigo. Ele e minha filha. E assim, se, se o meu marido não tivesse pagado o preço, irmãs, eu não estaria aqui. Então, eu sempre procuro honrar meu marido, sempre, porque eu falo para ele, se você não tivesse pago o preço, amor, eu não estaria aqui. E durante essas crises, como me, quando me dava a lucidez, Deus ministrava no meu coração, que eu estava gerando ministério que eu estava gerando o ministério, que o meu sofrimento, o sofrimento do meu marido, o sofrimento dos meus filhos, era porque estava gerando o nosso ministério. E daí, nesses 15 dias, a, a, a todas as mulheres lá tomavam medicação, ficava com a mente difícil, né? Todos os dias, até a hora que nós ia dormir, que era 9 horas e todo mundo tomava medicação, eu lia a Bíblia com elas, eu orava com elas, é, tinha algumas que chegavam assim e falaram e aí começaram a me chamar de pastora lá pastora, é, lê esse versículo aqui para mim porque eu não consigo ler não consigo ler, que a medicação não deixava e eu fiquei esses outros 15 dias assim, amados cuidando das pessoas lá cuidando das pessoas para assim, vocês terem uma noção de como era difícil quando eu ia que a ala, a ala do SUS que eu me ia separado da gente uma tristeza mesmo e quando, tinha uma cantinazinha lá, e eu ia lá, e daí já era, o SUS também podia comprar. E eu vi as senhorias, assim, sair do quarto, é, sem a parte de baixo da roupa, sair, né? E eu ia lá, erguia a calça, ajudava, orava. Então, assim, eu vi de tudo lá, e daí Deus começou a ministrar no meu coração. Não que Ele quisesse me levar para lá, mas ele falou assim, eu vou te usar aqui. E assim, foi esses 15 dias, foi assim, assim, maravilhoso, assim, o que eu pude entender, a compaixão que Deus colocou no meu coração pelas aquelas vidas, é, e orava, e eu ajudava. E eu assim, sabe? Nesses 15 dias, assim, eu falo assim, é até estranho dizer que foi uma benção, assim, o quanto eu pude ajudar as pessoas. E assim a Priscila fala para mim quando eu fui no salão um dia e ela foi lá e eu come... ela não sabia. Eu comecei a falar, né, que eu de... depois eu voltei dessa depois de 30 dias, saí. Deus providenciou um psiquiatra que é, ele é cristão. E providenciou esse psiquiatra que cuida de mim. E eu contando para a Priscila, né, que t... o que tinha acontecido, foi Deus, né, que e eu fui contando, contando, e contei do meu psiquiatra. E ela estava né, com problema com a irmã, com a, com a mãe. Né? E a partir daí, a mãe dela hoje é o mesmo médico que cuida de mim. Tem várias pessoas na igreja que hoje fazem um tratamento com ele. Então, assim, é uma benção. E isso foi em 2011. Desde 2011, eu não tive mais a crise profunda. Eu tive algumas crises de depressão mais leves. Nunca parei de ir para a igreja. Nunca parei, pastor aqui, outras tem algumas discípulas minhas, sabe? Eu nunca parei de servir o Senhor. Nunca parei. E Deus sempre falando é é, é assim que, você, que eu quero que você me sirva. É assim e assim e ao teu ministério. É. Então assim eu tenho ajudado muitas mulheres que quando, até então eu até a crise, nunca tinha ouvido falar de bipolaridade. E hoje até às vezes a pessoa fala ah, que ela lá é bipolar, porque às vezes está de mau humor, às vezes, né? mas elas não tem noção do que é o transtorno bipolar. Mas assim, para a glória do Senhor, mas Deus tem me usado, eu tenho visto mesmo que é o ministério, que eu e meu marido temos ajudado. É, assim, é impressionante, no, eu, a gente serve no SOS, a gente já pegou vários casais Ou o marido era bipolar Ou a, a esposa Então eu tenho entendido Meu marido tem entendido que realmente Essa dor, todo sofrimento Que nós passamos É mesmo para gerar um ministério Então é mesmo para ser esse sofrimento né? E assim é, é, Eu escrevi até Para não me esquecer aqui E daí uma vez a pastora trouxe Eu para o pastor Cote Não sei se todos vocês conhecem e ele estava aqui ministrando e a pastora fez questão né, De eu passar, apesar de a gente ter orado De entendido assim, que não era espiritual Que realmente era uma, uma doença Eu passei pelo, pelo pastor Cote A gente passou, ele ministrou Eu contei tudo, a pastora estava junto E ele orou comigo e no final falou assim para mim e para o meu marido é uma, Já veio uma forte convicção do Espírito Santo que vocês estão sendo treinados para o ministério. Porque as pessoas, a igreja precisa aprender como lidar com essas pessoas, porque a igreja muitas vezes só trata como demônio, como né, algo só espiritual, e não é. Pode ser, amadas, tem, pessoas, tem mulheres que eu já atendi, por causa do histórico do passado, também tem. Mas no meu caso, Deus está usando... Para o ministério mesmo. Então, eu sei que eu meu marido temos se chamado, que esse ministério foi gerado e ainda tem sido gerado. E hoje meus filhos né, são uma benção, hoje eles também sofreram. né Então, graças a Deus, quando eles me vinham às vezes agitado, coisa assim, eles já ficavam preocupados. Mas graças a Deus, hoje Deus tem me deixado equilibrada e eu tenho podido ajudar. Muitas mulheres, por isso eu falo que essa enfermidade é para glória e honra Amém. do Senhor. Eu não tenho vergonha, eu não tenho nenhum problema de dizer que eu tenho transtorno, que eu tomo remédio, não tenho nenhum problema. E uma vez, num encontro de casais que deu uma, uma agitadinha, né, pastora? Deus falou para a pastora Débora que ele vai me curar um dia, mas que até então ele quer me usar e usar o meu esposo nesse ministério, para glorificar o nome dele e para poder ser uma bênção, um canal, para ajudar muitas e muitas pessoas a serem curadas. Amém. Amém? Em nome de Jesus.